Já, se eu passar, eu já a né? tá gente já passou no antes de começar, <risos> obrigado. O que vocês fazem para isso? Hã? Olá meninos e meninas, começa agora mais um IAVT, esse IAVT que vai ser um pouco diferente. Esse IAVT vai ser um pouco diferente porque nós não vamos tratar de conteúdos teóricos do espiritismo, como vocês encontram nas obras básicas e em várias outras obras. Hoje nós teremos um convidado. É, então nós já vamos retirar um pouquinho do sofá e deixar esse espaço livre para o grupo BEM. É aí grupo BEM! Oi, Eu sou a Gabriela De Carne e hoje eu tô aqui como integrante do Grupo Bem. PV, chega mais! E aí galera, eu sou o Paulo Vitor, PV, do Grupo Bem, eu toco baixo no grupo e hoje eu tô aqui com a Gabi e com o Yugo. E aí galera, opa, já é? Eu sou o Hugo, eu sou o violonista do Grupo Bem. Estou aqui com a cabia vocalista e com o Então galera, vocês falaram que o nome do grupo é Grupo Bem. Então, de onde vem esse grupo? Quando começou? O que vocês podem falar assim, de informações básicas pra gente? <risos> o Grupo Bem ele se originou a partir da equipe de música da, do Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita do Estado Espírito Santo. Como era um nome imenso, a gente tentou arrumar um nome para o grupo que pudesse, que coubesse numa sigla. Então, foi o Grupo BEM, que significa Grupo Bálsamo do Espiritismo em Música. Ele foi fundado em 2008. Quem está faltando do grupo aqui? Não são só vocês três, né? Não, o grupo é composto por oito pessoas, né? Temos nós três. Mais a Natália e o Léo, que são vocalistas também Tem a Joana que é baterista e também canta Paulinho na percussão e o Rafael Vicentini na guitarra é, E há quanto tempo cada um de vocês está participando do Grupo B? <risos> <risos> Eu estou participando desde a fundação em 2008 Eu participo tem dois anos é, eu e o Hugo acabou entrando junto, né? Essa é e o Leo, né? É. E o Leo, exatamente. entrou em 2012, logo depois 32 da 32ª MESA, Forças do Zúcio. Qual é o objetivo do Grupo B O que, que ele se presta a fazer? É, o nosso objetivo é levar o, como o próprio nome diz, um bálsamo, um consolo, através da música. Então se a gente conseguir transmitir a mensagem da doutrina espírita, Através da nossa música, eu, eu acho sei. que o objetivo está sendo alcançado, está sendo atingido. E como que é o ensaio de vocês? Quantas vezes na semana, onde vocês se reúnem, como que funciona? Tem um estúdio? Vou ter o prazer de responder essa pergunta, né? <risos> <risos> Nós ensaiamos uma vez por semana, em casos ordinários, e no máximo duas vezes por semana, em casos extraordinários, quando tem algum show e a gente não está bem ensaiados. E ele acontece lá em Pela Velha, na minha casa. Mas antes, os ensaios eles eram realizados na, na casa da Joana. A gente, a gente tinha um estúdio, um mini estúdio, assim. E aí ela acabou se mudando e a gente perdeu os estúdio. Aí corremos para a casa do Yu, que é do outro lado do mundo. <risos> a minha casa é no mundo. A casa da Joana é no outro lugar do mundo. Enfim, que bom, né? É... Eu tô no meio do caminho é tipo isso aqui mesmo. E bom, vocês uh, fazem um trabalho belíssimo do Bem e fica a pergunta: vocês trabalham com música fora do Bem também? Porque é um trabalho muito bom, muita gente gosta, tem muitos fãs por aí. E é vocês trabalham com música fora do Grupo Bem? Vocês vivem de música também? Não. No Grupo Bem não tem nenhum músico profissional. Tem psicólogo, tem artista plástico, tem advogado. Eu sou formado em odontologia, mas abandonei a profissão e estou na área administrativa agora. E eu sou quase administrador e trabalho na área comercial. Eu sou quase terapeuta e Estudante. Como que as pessoas conseguem ter acesso às músicas do BEM? Boa pergunta. Vou precedente. <risos> Olha, tem algumas músicas disponibilizadas... No MySpace, no Facebook eu acho que tem.. Eu a no, no, no Cifra Cifra Club. Isso. Algumas cifras ah, também. Vagalume e alguns vídeos no só. É, e o CD tem né? o um CD novo. O CD tá, tá à venda no, no site apoio.com.br e com, com a gente também, tá indo na livraria da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo também. E esse CD novo tem data de lançamento? Dá pra ele, tá Então, isso aqui é, é um sonho realizado e... e ele foi feito com recursos de uma lei de incentivo, a Chico Prego da Serra. Então o lançamento oficial desse CD ele vai acontecer no dia 18 de outubro no Lar Semente de Amor. Lá na Serra. Tem o endereço certinho no Facebook do Bem. Se não tem a gente vai colocar, né? gente vai colocar. É. Esse é o primeiro CD de vocês. Profissionalmente assim com essa qualidade? <risos> sim. Tem uma pergunta que, que.. Uma pergunta não. Tem uma coisa que confunde um pouco é, as pessoas. É porque a gente tem na, na história o CD Estrela Reluzente, o Força do Bem. E aí as pessoas perguntam, mas isso também é do Grupo Bem? Como eu falei, o Grupo Bem ele foi originado a partir da equipe de música. Então, nesses projetos específicos, eles são da Federação, mas as pessoas envolvidas eram praticamente as mesmas do Grupo Bem. Então, o CD Força do Bem e Estrela Reluzente, embora sejam atribuídos ao Grupo Bem, ele é de domínio da Federação. Em 2007 e 2008, a gente registrou as músicas que a gente fez para o nosso Encontro de Mocidades em dois CDs que já levam a logo do, do Grupo Bem, mas foi uma coisa mais de registro de música mesmo, para a gente não deixar passar batido. De trabalho mesmo elaborado, de ir para estúdio e tudo mais, esse aqui é o, é o primeiro. Ok, nós tivemos acesso aqui... Daqui. Essa cópia. <risos> obrigado. Essa cópia preliminar. E a gente estava observando várias coisas, encarte, tudo isso muito bonito, muito bem produzido. É... <risos> Faz com e assim, e restou uma dúvida no final, porque quando a gente abre aqui o a, a encarte, né? E tira o CD, tem aqui o um número 11 nessa, nessa foto aqui de fundo. E a gente ficou tentando encontrar soluções. E motivos pelos quais esse número estaria aqui. A gente contou o número de pessoas que tem na capa do CD, e são 8, não são 11. Vocês não lançaram 11 CDs, então esse não é o 11. Esse é o primeiro de 11, talvez? O sabe? tá em uma. Entendi. Ele vai ser lançado em, 12, em 11 fascículos? Não. Mas ele tem 11 músicas. Ele tem 11 músicas, olha, faz sentido. Mas naquele estranho. Por que tem um 11 aqui? Qual, qual, qual, como isso veio parar aqui? Isso foi um, vamos dizer que foi um detalhe carinhoso nosso, né, na verdade que partiu da Joana, que por muitos anos o ensaio foi na casa dela, e o número da, da casa dela é a casa 11. Daí por um motivo de carinho nós colocamos esse número que por muito tempo, na verdade, foi o nosso ponto de encontro com o grupo, né. O nosso o grupo. Então, o número 11 é o número da casa da né? Você estava falando que ia sair um CD atrás do outro, por isso tinha um 11 aí. É, é, é, é, é. Esperamos que seja, tá? <risos> A gente também. chegou o prego mais cansado, gente. <risos> Entrando no assunto de recurso, o é, usado no CD, que vocês estão falando, é, de onde sai esse recurso do grupo? Tem patrocínio? Ou vocês usam recursos que vem do show? Como que funciona? Então, especificamente para esse CD, a gente recebeu o auxílio da Lei Chico Prego, da Serra e a gente conseguiu fazer CD desse jeito, assim, bonito e tal, pelo profissional. Mas a gente tenta arrecadar da, das vendas do CD agora, mas de shows e de itens. O grupo já vendeu garrafinha, boto, camisa, já fizemos sofá, rifa de, de né? Já fizemos rifa de, de violão, já fizemos festas. É... Já pedimos, porque na formação original do Grupo Bem, Normalmente no grupo BEM, cada um tem o seu próprio instrumento, e aí o baixista da formação original saiu levando o baixo, a gente convidou o PV, e a gente tinha o baixista, mas não tinha o baixo. Então foi através de doação que a gente conseguiu recursos para comprar o, o baixo, comprar o, a caixa do baixo, e quando precisa a gente põe dinheiro do bolso também, eu acho que vale tudo pelo trabalho, tudo for honesto, né? <risos> Agora eu vou falar um pouquinho de vocês, é, quando vocês viajam assim pra fazer show, longe, alguma coisa, qual o perrengue que vocês passaram, uma história legal? <risos> é, de história de perrengue a gente tem bastante, uma simples nada dolorosa foi que a gente já perdeu o caminho, o motorista da van já errou o caminho, já pegamos engarrafamento de várias horas, tivemos que cruzar a cidade de volta. Já teve sequestro no Rio. Chegou a ser sequestro, quase. semi sequestro, né? Falei pra na, na van que, que a, gente, a gente já tinha feito a apresentação, ia voltar pro Espírito Santo e, e a nossa van foi abordada por bandidos. Mas a gente ainda estava dentro da casa espírita, embora nosso, nossos equipamentos já estivessem dentro da van. Só que, na verdade, eu acho que a pessoa que estava com a chave da van estava dormindo dentro da van. E o que estava no lugar do motorista estava sem a chave. E aí fizeram ele deitar no chão, ameaçaram, mas como não conseguiram a chave, foram embora. E graças a Deus não machucaram ninguém, nem levaram nada do nosso e a gente conseguiu voltar. Uhum. Estou... É na volta de Bragança também a gente quase perdeu um o avião. Né? Nossa! <risos> gente, eu devo dizer que eu sou a chata do grupo. Então eu pego a, no a pé. Na verdade. É, né? Eu pego no pé, eu, eu, eu tento fazer a galera cumprir horário. Só que quando a gente fica a mercê de quem vai levar ou buscar, a gente tava a caminho do aeroporto para voltar de uma apresentação em São Paulo e a gente chegou. Faltando três minutos para encerrar o check-in. E aí eu fui correndo, consegui fazer o meu check-in e voltei para resgatar os que estavam na área de desembarque como se nada estivesse acontecendo. E eu gritando para eles virem para a área de embarque. E por coisa assim de segundos, Bom. o grupo bem não, não se dividiu. E metade voltou <risos> e metade ficou. Acho que todos os perrengues de vocês acabaram de, de maneira sim, boa, sim, né? Sim, a é a a acabaram bem. Né? É, bem. Nesse trabalho de divulgação, de evangelização que vocês fazem, qual foi mais longe que vocês já foram para fazer isso? Assim. Olha, quando a gente vai de avião... É tá perto, Aí né? tudo é perto, eu acho uma maravilha. Geograficamente, assim mesmo, assim, não importa se fosse de avião, de van... Porque a gente era... já ficou... Eu já fui pra... de van. Nessa até aqui, que a gente quase foi assaltado, a gente foi pro Rio. Do Rio a gente foi direto para Cachoeiro. E depois que a gente apresentou em Cachoeiro, a gente... Cachoeiro não, Colatina, era no Sim. Norte. A gente saiu do Rio, foi pra Colatina, de Colatina que a gente voltou pra Vitória. Então essa pra mim foi a viagem mais cansativa. Agora de distância, acho que foi em Bragança. em São Paulo. É. São Paulo? né é. Porque é. as outras apresentações foram... Bragança Paulista. Bragança Paulista. Um Nessas... abraço pro pessoal de Bragança. Nessas andanças de vocês, pelo Espírito Santo e por fora dele, vocês conhecem algum outro grupo de música espírita que vocês já ouviram as músicas, que vocês gostam também? Podem falar o nome? Pode. Pode. Muitas. Tem o, o Alma Sonora, né? que até, na verdade, eu conheci. Mas tem o Alma, tem o, o Gan, que é um grupo grande, bem estruturado, né? né? O Dennis, o Viajante do Universo, Tim e Vanessa. É um grupo que atua. Um grupo que lá no Rio, que recebe a gente. A gente tem mais um bocado, o grupo lá, que é a Cacau. Estradas. Estradas? Tem vozes de acordes no Rio. Tem bastante gente. Tem... a gente vai acabar esquecendo. A gente vai esquecer é, a galera. É, tem o João Vitor, que O João tá Vitor e o Jonathan. O Jonathan. Jonathan Moreira. Jonathan. O Jonathan tocou com a gente num show. Várias vezes. É tem o Júnior Vidal, que agora Vidal. tá aqui com a gente. Melhor parar porque a gente vai acabar esquecendo é, alguém gente. É muita gente Bom, nessa estrada que vem desde a equipe de música e passando por o Grupo Bem e aí, enfim, várias outras nuances do movimento Nessa estrada que já vem aí passando por grupo a equipe de música do Digi, da federação passando por o Grupo Bem certamente tem algumas músicas que são mais conhecidas que as pessoas pedem bastante Qual é, vocês diriam, o seu top 3 ou top 5 das músicas mais pedidas em shows, apresentações. Força do bem, falar Cada um falou. Peraí, peraí, se a gente falar, isso. vocês prometem que vão parar de pedir. <risos> Força do bem. Reencarnação. E. Força do bem e você... reencarnação. Caramba, eu gosto muito. Eu acho que seria top 2, Reencarnação e isso, Força do isso. Bem. Ó! Oh. Nossa, por favor. Oh, maravilha. Oferecem. Hotel de luxo. Foi em primeira classe. Primeira sim. classe, jantar, à luz de vela. 50 toalhas brancas no camarim. 200, né? Eu, agora tudo mais exigente, né? Aquela cesta de frutas. E uma mensagem de texto dessa mãe pedindo: por favor, quando vocês vierem aqui, vocês tocam reencarnação e força também. A gente fica assim. A gente abre mão de tudo. Brincadeira. <risos> Brincadeira, a gente adora, a gente toca. A gente inventa novas versões, né? A vontade, quando quiser, dá play a Mi do se sono ne posto E che mi scoperto una nuova estrada No è oscuro dormi potere But I know that your flame lies right in me And I voice insist on calling me. calling morr do mi su cielo está en mi your life has already shone this spark of life, life will never end When eres mi norte no temo la muerte que se foi como louradito, sou esmiuçado. Quando se menorde, não para a morte. Porque eu sou como a dito. Vou ceder. Onde vive a gente? Que a gente melhor, cara. Your burdens love For I am just like you said You are your Cedere <makes in the> When I gave a friend a father serran, filho de John porque sou como a de tua voz e de é, e por lá bem que a enhi, estou mais cerca de ti. Porque sou como a de tua de ceder I feel much stronger I feel much liar when you're minor me sinto forte me sinto leve quanto é menor me roveio Ti, soy I feel much stronger, I feel much liar when you're my japonês aqui, né? Ah, foi mal! <risos> e chegamos agora ao final de mais um EVT desse EVT especial, que foi uma entrevista com o Grupo Bem uh, e a gente agora estende a vocês o mesmo desafio que a gente fez a eles, que é o desafio de cantar a música voz Sonia Saúde! É bem normal! E que é, gente? Que é o desafio de cantar Vós Sois Deuses em idioma que não seja português. Em qualquer um dos idiomas que esteja na legenda do vídeo que está lá no YouTube e que tem o um link aqui embaixo para vocês consultarem, ok? O melhor desses vídeos que nós recebermos vai ganhar um CD do Grupo Bem que vai lançar no dia 18 de outubro e 25 de novembro. Para é o prazo final para vocês enviarem os vídeos de vocês, ok? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa entrevista com o Grupo Bem. Qualquer dúvida que tiverem, podem mandar para gente, que nós encaminhamos para eles. Ou se não, procura a página deles lá no Facebook e deixe diretamente a mensagem, a dúvidas que vocês tiverem. Curta, compartilha, comenta o nosso vídeo, deixe sua dúvida aqui para a gente. Thank you! Grazie. Gracias! Obrigado! Nos vemos no próximo GABT! Yeah! yeah!